E aí família, vocês estão vivos no Tão? Vamos pra cima todo mundo, vai! Vem, vem, vem, vem, vem! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura digão um hip! Hip! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura digão um hip! Hip! Hip! Hop que floresce, nasce do lixão Fazendo aqui como se fosse uma convenção Como se fosse uma conversão Fazendo rap aqui mostrando toda essa visão Compreensão compreendida, faço na batida Fazendo a rima que sempre sai assim fluida Esse cara não vai aguentar, vou te amassar Porque quando eu pego o mic é sempre pra me drontar. Porque aqui você bomba, fazendo freestyle Vou te mostrar como que se soma você entendeu, parceiro, cê só subtrai, cê só divide, mano, cê cai, cai por terra, porque sua teoria é falsa, porque minha vitória vai ser justa, mais justa do que as calças do Rafa Moreira eu falo pra você, desculpa, mas hoje aqui truta você vai perder. Que isso, hein? <risos> Tem resposta do outro lado, 30 segundos para cair, que gang, game pro. Vamos que vamos, DJ! Uh! Uou, uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Falou do Rafa Moreira, que brincadeira Sabia que te matou agora, domingo ou sexta-feira Cê não entendeu, eu sou a praga Sua mente pedindo liberdade mais do que o Rafa Braga uh, Então cê pode falar, Você tem que entender Você falou de conversão, vou converter Converto áudio, vídeo aqui no Free Mas ninguém consegue converter você em um MC Yo, Então você pode sabe que eu posso cantar pra matar você. Você pode ser o Afro, pode ser o Afro. A cantada que eu faço te mata. Sou o Afro. Oh. Oh. Terminou volta 30, segundos violentos para Kaique. Mata ele! Uh. Se vai morrer, Se vai morrer, Se vai, morrer. Se vai, morrer. Se vai morrer. Ah, pode ir só de dread ou de trança. Você sabe que agora Ninguém dança, eu faço pista ali pra te amedrontar. Pode fazer drag, mas não se iguala, VK. cá Então meu mano aqui eu mando a rima que já é evoluída Te mato com minha rima, em cima da batida Falei que te mato aqui com a rima Vim derruba seu castelo e deixou suas vida em ruína Eu vou falar que uma track antiga Você não entende porque você não tá na briga Só pra acabar aqui na ria Meu mano a vida é muito complicada e não é nada perfeitinha Salve Raimundo! Ah, passa do outro lado, 30 segundos para a flow vai, DJ. Nossa, tá. Caraca, ei, cara. ei, ei. Mata ele, ei! Mata, ele. Mata, mata, ele. mata, mata, mata! Ele. Ei, ei! Demorou! Seguindo sempre avante Falou do BK e depois dessa batalha Você me chama de gigante Porque aqui eu tô suave, é tipo quadros O som do BK e o seu quadro hoje é grave Tiozão, você vai parar no hospital Vou te deixar truta em estado terminal Porque não tem atividade cerebral Eu acho que por dentro você tá morto, seu boçal Você não aguenta, não tem cultura Você não representa e não mostra a desenvoltura Seu freestyle é bom, acho que nem É tipo a reforma da evidência só é bom para quem convém. Boa. Boa.